estabilidade não existe é isso mesmo eu vejo muitos colegas dentistas me falarem Carla meu consultório faturava bem e de um ano para cá caiu em 60% o meu faturamento os pacientes particulares sumiram então eu repito aqui estabilidade não existe é preciso estar de olho no mercado é preciso estar de olho para onde as pessoas estão olhando, onde é que está a atenção delas, o que elas querem e o que você pode fazer para atrair essas pessoas para o seu consultório. Ficar só na parte técnica, só pensando em participar de congressos, fazer cursos, isso é muito importante sim para trazer um resultado de excelência no tratamento para o seu paciente, porém para trazê-los para o consultório, para mantê-los ali durante o tratamento todo e principalmente para fidelizá-los é preciso muito mais do que isso, é preciso estar atento realmente que ações você pode fazer para melhorar esses resultados de mais pacientes, de fechar mais tratamentos, que habilidades você precisa aprender para isso e, principalmente, para onde está indo o mercado. Porque estão surgindo clínicas maiores, sim, elas estão se multiplicando no mercado. E o que fazer? Ficar acuado? Ficar com medo de tomar ações? para realmente você mudar essa realidade no seu consultório, não vai te levar a lugar nenhum. Ou pior, sim, pode te levar à falência, pode te levar a fechar o consultório. A não ser que realmente você se reinvente, você conheça algo novo, você procure habilidades que você não tem hoje. Que você procure o que precisa mudar no seu consultório e, assim, buscar um faturamento de volta, buscar pacientes de volta. E isso é possível, né? porque afinal estabilidade não existe nada fica no mesmo lugar e hoje o mundo está mudando muito rápido e o nosso mercado está mudando sim. E não adianta nada ficar culpando as clínicas, culpando as franquias, culpando os convênios. Isso não vai trazer resultado para você. Não vai. O que vai trazer resultado para você é aquilo que você fizer, é a ação que você tomar. Só depende de você. E aí eu repito mais uma vez, Estabilidade não existe. Eu espero ter contribuído com você nesse vídeo. Compartilhe com os colegas que também precisam ouvir essa mensagem. E até o próximo vídeo.